No Tirol Conteto, a gente recebeu uma demanda de um residencial multifamiliar que pudesse estar no contexto de bons benefícios que existe no bairro de Tirol, mas trazendo alguns elementos que pudessem ser novos dentro da habitação. Para o nosso projeto, a gente buscou desenvolver uma implantação que aproveitasse da melhor maneira possível as visuais que o terreno permite para o Parque das Dunas, para a natureza exuberante da nossa cidade mas e por tabela também aproveitamento da ventilação natural, que também é predominante na nossa cidade e que confere conforto térmico é, sem gastar energia. Então assim, ter eficiência energética, bem-estar, ventilação e aproveitamento de visuais tudo de uma, uma vez só.